Nopa, então, é o seguinte, eu tava tentando atualizar o meu Minecraft Bedrock, porque lançou uma beta nova, só que tem um pequeno probleminha. Toda vez que eu tento baixar essa atualização no Mine, ela para no meio e... Muito provável seja por causa da minha VPN, já que eu tô sem internet, eu preciso dela pra ter internet. É meio estranho, mas funciona. E bom, nessa brincadeira dele não querer baixar por ser muito grande, tipo assim, 1GB, ou quase... Eu meio que resolvi dar uma olhada nas versões antigas que tem no launcher. E olha só que incrível, ela vai até 0.14. E sabe que também existia nessa época? Minebot. E tipo assim, ele era incrível pra época. Então eu resolvi baixar ele e ver como é que ele tá funcionando hoje em dia. Bem, pra poder usar ele é simples, é só abrir ele, abrir o Mine e olha só, ele tá aqui no mundo... Mas nem fudendo, olha isso aqui Olha isso aqui Começou a chover do nada Ai cara, tá molhando Começou a chover Do nada Fazer o que? Vamos continuar? Como é que tava o brilhante? Ah foda-se, vai ficar assim E bem, ele tem alguns comandos Por exemplo, fio Se eu dar um fio aqui, ele vai falar pra eu clicar em dois lugares diferentes Aí tipo, eu venho aqui, clico aqui, aí eu venho aqui, clico aqui, e pronto, ele já tá com o bloco que eu tava na mão, ele vai começar a... vai começar a ir. Ele vai, tá ligado? Aí tipo, parece que é a porra do um player usando aquele bagulho de bot lá do Java, tá ligado? Pra construir. Mas tá tudo bem, né? É sobre isso, é sobre isso, ele vai construir rápido pra caralho. Tá de noite, então eu vou... eu vou meio que pular essa parte... Vou deixar só ele construindo o cubão gigante aqui. Ele começa num pedaço específico, depois vai pra outro. Eu me pergunto como é que ele... Como é que ele é organizado pra fazer essas coisas? Será que é por Chunk? Deixa eu contar aqui, rapidão. Um, seis... Tá, 16. Uh, parece que é realmente por Chunk. Será que no outro lado também tá assim? Deixa eu ver. Uh, calma, um... Caralho. Ô, oh, na moral... Não tem nada mais irritante do que a porra do Minecraft Bedrock no Windows 10 nessa versão. Parece que o teclado não, não vai, ele só não. Não. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 16. É, 16 também. Hein? Eu acho que uma chunk é 16 por 16, né? Aqui, ó. Já tá amanhecendo. E em espaços curtos assim ele constrói rápido pra caralho. É até maneiro de ver. até satisfatório, vai. aqui. Só que não tem nada mais satisfatório do que ver ele quebrando. Ver ele quebrando é um bagulho delicioso. Cadê? Se eu não me engano, pra ele quebrar é digi... Aqui, digito digi... Perfeito. Start. Aí eu venho no outro lugar... Boto... End. E boto um número que eu quero aí pra ele quebrar. No caso, foda-se. Se eu botar um número qualquer, ele só vai quebrando até chegar na Bedrock. <risos> Olha esse filho da p***. Tem como não. aí. Nossa, pior que solta partícula pra caraca, velho. Será que isso larga no celular, velho? Aqui, ó. Vou me aproximar. Ah, uh, tá, não. Realmente, com certeza, laga pra que <risos> Opa, parou, parou. Ah, tá, ele não tá quebrando nada, por isso que parou. Olha aí. <risos> ah, vai Ah, pera, ele, ele evita de quebrar alguns? Deixa eu ir pro Windows 10. Por causa do lag, ele se movimenta travado... E não quebra tudo. Olha essa porra. Que ridículo. Faz sentido, mas... Acho que a única coisa que me resta fazer é tirar o meu celular daqui. Pronto, agora... Se eu voltar aqui pro Windows 10... Ele vai começar a quebrar normal. Tinha um Creeper enterrado ali. Ele enterrou um Creeper. <risos> Ele pulando de felicidade. Mas enfim, ele é isso. Ele vai chegar, quebrar tudo ou colocar muito bloco. Tem uns outros modos aí, tipo, ele gravar o que, que você estava fazendo e repetir zilhões de vezes. Mas sinceramente isso não, não, não foda-se. E eu acabei vendo aqui que o Minecraft de Windows 10 nessa época era um lixo. Nossa, mas bota um lixo nisso. Olha isso aqui. Olha esse inventário. Eu nunca queria querer usar a por do inventário desse. Mas é isso, acontece nas piores famílias. E agora, agora tá bom. Agora tá melhor. Não vou falar bom bom também. Eles ainda usam o e. Johnson. É meio ridículo. Tomara que eles alterem isso daqui pra frente. Agora o vídeo acaba. Bye.